Olá, sou a Cláudia Danudes e neste segundo episódio de Drupal 8 Preview vou falar das iniciativas e do Calendário Drupal. Estamos na homepage do Drupal e do lado direito podem encontrar uma secção dedicada ao Drupal 8. Um link imediato para a página principal onde se fala precisamente das iniciativas do calendário. Através desta página podem seguir os pontos mais importantes do desenvolvimento do Drupal 8. Temos logo à cabeça uma, uma timeline, e esta timeline já foi reformulada recentemente, uh, dada a alteração de, do período entre a Feature Freeze e o Cold Freeze. Inicialmente o Cold Freeze estava previsto para Fevereiro de 2013 e foi uh, adiado para Julho, porque interpôs-se uma nova fase, o Feature Complete, que Drupal explica no seu post e que vamos ver de seguida. Temos aqui o arranque do Drupal 7 em janeiro de 2011, o melhor arranque, o lançamento do Drupal 7. O branch do Drupal 8 para desenvolvimento foi criado em março de 2011 e estava previsto o feature freeze, que foi concretizado em, em dezembro logo no início do mês de dezembro, uh, e o cold freezer seria em fevereiro de 2013, mas entretanto esta nova fase interpõe-se interpõe aqui uh, e vai empurrar um pouco o desenvolvimento para a frente. Temos aqui uma data de lançamento do Tropal 8 coming soon, oficialmente foi uh, Uh, avançada a data de agosto de 2013, vamos ver se a comunidade consegue cumprir e se efetivamente o Drupal 8 é lançado ou se vamos assistir uma vez mais a, ao adiamento. É claro que neste momento com o Drupal 8 há muito mais compromissos, muito mais pressão para que uh, as datas sejam cumpridas, até porque a parada é muito mais alta não é? e uh, estão muitas coisas em jogo. A Feature Freeze, estendida, ou seja, prolongada no tempo, está explicada neste post de Driz, que podem ler com detalhe no seu blog. Ele explica aqui com detalhe que havia funcionalidades que não estavam asseguradas para o Drupal 8 e que são fundamentais e por isso mesmo decidiu prolongar a parte de aceitação do, do Feature, a que chamou o Feature Complete, e que este esquema aqui uh, acaba por representar de uma forma visual muito simples. Temos o Feature Freeze, temos aqui o Feature Complete que foi a, a nova etapa introduzida e que vai prolongar-se por mais algum tempo, e ela destina-se a consolidar trabalho de, do feature freeze, de, a, a dar maior consistência a todo esse trabalho e a integrar efetivamente na, uh, as, essas funcionalidades e essa estabilização uh, de, das novas funcionalidades no Drupal 8. Depois então segue-se o cold freeze e por, e por fim o release candidate com a saída depois do Drupal 8. Voltando à página de, das iniciativas do Drupal Core, temos ainda um esquema que muitas pessoas já conhecerão do, do Core Initiatives e um, elas estão aqui listadas, bem como uh, as várias áreas e... Um, o, o cumprimento de cada uma, ou da fase em que se encontram, de desenvolvimento. Se repararem, nós temos algumas eh, iniciativas que não figuravam no início e que não foram gizadas por Drist eh, quando lançou eh, o Drupal 8, o, o arranque para os trabalhos de Drupal 8. É o caso do Layouts e do Views in Core, que começaram por ser iniciativas da comunidade e que entretanto foram integradas e tornadas iniciativas oficiais. O oficial desde o início é o Configuration Management que ficou nas mãos de Greg Dunlap, HTML5 que foi entrega de Jacin Luisi, Mobile que ficou a cargo de John Albin, Multilingual com Gabor e Web Service com Larry Garfield. Qualquer um deles tem destaque aqui de, de foto, neste caso o Elmaz, e estas informações, resumo, de cada uma das iniciativas são importantíssimas, sobretudo a parte do, do, dos canais de IRC, que permitem facilmente seguir a iniciativa, o que é discutido, os pontos que antes, caso tenhamos a possibilidade e o interesse em, em ver o que é que, digamos, está em cima da mesa. Para cada uma das iniciativas, temos o estado, o que é que vem a seguir, o que é que é mais importante e uh, os protagonistas, com todos os contactos, páginas importantes, onde são resumidas as, uh, as várias etapas. Cada líder de uma iniciativa acaba por sintetizar, resumir, organizar, sistematizar e mobilizar a comunidade à sua maneira, não é? São, são estilos muito diferentes, mas têm funcionado muito bem. Na parte final temos ainda algumas outras iniciativas que não têm o protagonismo das iniciativas do CORE, mas que são igualmente importantes para cumprir e para levar a cabo essas iniciativas do CORE. Uh, elas estão listadas aqui, qualquer uma delas é importantíssima, estamos a falar de twig, da parte dos, do templating, uh, do date, do design, initiative, da parte também do pathout, form, API, tem, tem imensas, do spark, que ganhou grande visibilidade, do responsive design, que está a ter uma atenção enorme, a parte da performance, todos estes aspectos, Uh, e sempre com uma relação ao Drupal 8 são aqui abordados e são pontos importantes para depois estendermos o nosso conhecimento e a nossa in informação e pesquisa sobre o Drupal 8 e o que é que se está a fazer uh, na área do Drupal 8. Ainda recomendo uma outra página, que neste caso está no Drupal Groups, é um grupo uh, designado Drupal 8 Initiatives, os, os organizers são os próprios... Uh, líderes das iniciativas e eles aqui colocam anúncios e também dão conta de, das várias uh, eventos, sprints, uh, pedidos para testes, para, um, para que as pessoas participem e deem o seu feedback. É o caso destas iniciativas aqui ligadas ao multilíngua, mas também a mobile e a todas as outras uh, iniciativas uh, listadas. Portanto, uh, são páginas importantes para... Uh, percorrermos o, o processo e acompanharmos o processo do Drupal 8 uh, e são, uh, enfim, importantes uh, se queremos uh, ter uma ideia clara do que é que se está a fazer com o Drupal 8 e o que é que se pretende como produto final. Ficam, então, é, fica então esta pequena introdução às iniciativas, voltaremos a elas em, em, em episódios futuros. Espero que tenha sido minimamente ilustrativo do grande trabalho que está a ser feito na área do Drupal 8. Até à próxima e obrigada.